Alta. Hoje vamos andar aqui em mais um Corsa. Estavas mas que eu já tinha tido um GT, vocês sabem melhor, melhor que eu, já um tive um, um GT e, e um com swap calibre. calibre pronto, então é o terceiro Corsa, mas nunca tinha tido este assim de mala, de rápido. TR. Este de mala comprida nunca tinha tido nenhum. Então agora, antes do homem ir aqui dizer o que é que tem e o que é que já fez Hoje vou-vos dar só uma dicazinha Hoje vamos andar. Ai, que ele vai abaixo. Não, não é. Não. Num Corsa A. Ah, isto é um A, não é? Sim. Mas também não tem motor original. Já levou outro motor, o homem já vai dizer o que é que tem, onde é que fez. Vamos deixar assim com uma... Segundazinha. A rotação... Ai, sai fora dos números, calma. Temos que trocar que isto sai fora dos números. Portanto, vocês já estão a ver que temos uma coisa... Engraçadinha. Bem, fiquem por aí, subscrevam já. E o homem e o irmão, não é? Sim, eu... não é, é o que eu digo, não é? é? Já vão dizer o que é que está aqui feito, o que é que foi, o que é que quase é e essas coisas todas. Vai! Até já! Obrigado, meu! <risos> Olha, estamos a andar num Corsa A, mais uma vez, Sim, de 85. De 85. Sim. é meu, este carro, eu tinha um ano, quando este carro saiu, eu nasci em 84, e isto era do, de origem era que versão, modelo? O um ah, carro é assim? 1200S de carburador. Carburador? Sim. O que Isto é? tinha quantos cavalitos? 55, Não, eu Quando comprei já. Já tinhas motor. Ah, já tinhas motor. Sim, ah, já, ok, ok, já. ok. Então, tu compraste este carro já para... seres um carro para modificar, não foi sim. uma coisa que tu tivesses tido? Sim, sim. Estética, ele já vinha assim, pintaste, não pintaste? Sim, é assim, assim. O uh... que é que fizeste fora? Ou o que é que ele tem que é que ele tem? Tem uns callovers, também não sei a marca. <risos> Boa! Estão um... já bem! <risos> tem umas antestrelas alargadas de origem. São os de origem? Sim. Alargados, ok. Uh, e é só. Okay. E esta, esta pintura era original? É original. Um não, ainda é original. Nunca foi pintado? Acho que foi só pintado ali com um, um painelzinho, mas por resto é tudo original. É que foi, é, como ela tem assim este padrão Sim. tipo meio, sei lá, militar, Sim. um verde aguado do Sim, a gente filma Sim. de um lado, tem uma cor do outro lado já Sim. tem outra. A nível de travagem, o que é que ele tem? Travagem, eu tenho a travagem do Corsa B Sport com tubos de malhaço e discos ventilados. Mas o ele sol. atrás é... é tambor. É tambor. Sim. Mas dá para poder disto não dá? É? Dá, dá. É uma coisa que estás a pensar? Sim, ou... Ou... tenho que ver se apanho um eixo de um GSI. Hum, hum, hum, hum eu sai fora né sai fora Estou à vontade Estás à vontade eu corto É Oi, Ou, é, ou é, isto é tanta jarda estás com medo? Vê lá! Não me digas que estás, estás com medo de me ver aqui ao, ao volante. Olha, quais são os, os pneus que ele tem? Tem os pneus uh, 13... Mas não são assim nada de... 135, a barra não sei 135? Sim. um, -se, um bem. se bem! É pneu de bicicleta e, 135? de curvo, curvo, tanto a chover como não. a fazer sol, curva, fundo. Com o micro-adentro, não curvo, com certeza. Às vezes foge um bocadinho a trazer. Mas, mas é, então com o pneu 135, eu não queria o quê, maluco? Aí a curva diz ele, com o pneu 135, ele está aventureiro. <risos> Olha, do interior, o que é que tu fizeste? Uh, nada? Nada, só tem é, o volante do GT. Ah, o volante do Corsa GT? Sim. Ok, ok. MK1. Sim, porque aqui estamos garantidos. E o quadrante também do, do GT? Do, do, a, primeiro. do AGT? Do, a, do AGT. É hum, pá, eu quero mudar aos bancos, meter os do Corsa GTQS, me é senta melhor. Mas o look geral do carro, tu queres mantê-lo assim slipper, tipo disfarçado sim, sim, e, quero, e um canhãozinho? Quero, quero. Ou estás a pensar em dar-lhe mais algum toquezinho de estética? Sei lá. Uh, só mudar as antes. O que, é que é que estás a pensar meter? Uma -Pen Racing j Racing JR14. E qual é a cor? É prato. prata. Prata? Yeah. Ia dizer branca, eu sou fã de gente brancas. Anda lá, ele vai sai. Sai bem. Ele anda sempre lá em cima. Bem, é, sempre. Estavas-me a dizer que se tu andares abaixo das 3000, vai, ele. Começa a encasgar um bocado. A fazer pulso e encasgar. Falta o quê? alguma afinação? Sem fazer uma eletrónica por ah. Temos aqui no mundo umas mas amigo, eu não me consigo arriscar com o um pneu 135, <risos> não me leves a mal, tu, se calhar fazias isto mais rápido, mas eu comprei pneu 135. <risos> Olha, posso sair de primeira? Podes, estás à vontade. Não há stress? Não. Mas não está original. Não, o que, o que é que foi feito aqui? Já podemos, já podemos revelar a mecânica. <risos> uh, tem cabeça trabalhada, uh, poli-regulável, camos de 188, e tudo? Sim, injetores dos 60 a 196 cc, uh, tus mecânicas, martelos de competição, uh, borboleta 58mm, uh, filtro é que isto tem? Um KN de caixa do joio. Eu de fila, eu tem um e tipo um bomba da é a Mercedes. É isso aqui, para aí 200 litros de hora, não? É, sim, mais ou é. menos. Tens também ali havia ali uns cabos de velas manhosos Sim, são. NGK não? Sim, é... não, não são NGK, é outra marca qualquer. Mas são, é. são de competição. Mas mal, tens 8 alusinho ali lá. lá, lá, lá. O carro sabes? É que sabe? Daquele aqui sai fora, meu! Sai fora de mais ou menos às 8 mil. Ele faz 8 Faz. Então, o carro tem mesmo barulho atmosférico, malta! E com 10 horas, com ah, assim, uma uns... Aqueles cocos. Sim, <risos> aqueles cocos. E, e o toco ao acelerador, yeah. meu? antiga, Memo. a gente carrega chocalha tudo, é? puxa para a frente as senhoras, é. yeah. puxa bem -me é mesmo louco vai estar a cagar a porta ah estás com medo de 13 <risos> de <do> 135 que <Maravilha. risos> fixo, fixo. tens ideia quantos cavalos é que isto tem? Uh, mais ou menos 130 e pouco, 140 mas não me diste ainda? não, ainda não, é. quando fizer a, a eletrónica vou este, este mapa que tens é, já foi feito? É... Não, é centralina original com chip. Mas não, não, não foi nada feito ainda à medida que. Não, não, testar. tenho a centralina já. Para, é reprogramável para ir sim. afinar. E estás a, a pensar em uh, afinar aonde? A uh, uh, Vendas Novas, a RPM. Ok, sim, nós sabemos que, isso? Yeah. Amigo, que isso? Ah, tá, vais, vais. vais de lá com tiros. Então vai, é <risos> o homem é. com zovar. O gajo quer é tiros. É. A nível do motor vais lhe fazer mais alguma coisa? Estás só a pensar se calhar mais tarde. O turbo e tirar peso ao volante do motor. No turbinho? Sim. Depois temos que de filmar isso de novo. Isto o yeah. vai ficar muito exigido. E, e, é... e alterar a caixa? É que malta, isto pesa, isto deve pesar o quê? 800kg? Mais ou menos. Não, não deve pesar mais que 800kg isto. Dificilmente. É que isto... <risos> Vocês não estão à espera, meus amigos. E apanho um curso destes. E o da Ok, muito pouco. Muito pouco mesmo. E metros quinta e continua a andar. E eu, ele eu, quando vais à Alemanha passear com o termão, quanto é que ele te dá? <risos> Pá, Onde é que, é que já é visto se... aquele ponteiro? Passa dos 200 para baixo. Escondidinho mesmo. Toca no fundo, tem mais ou menos 210 e começa a fazer rotação para baixo. Ou seja, vai sempre ali no escondido. Sim. Nunca destem <risos> quanto é que ele dá, desaparece para ideia de valores, quanto é que seria uma preparação assim?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 Podes fechar. Podes fechar, agarra esta foda-se. Podes fechar, mas esta foda-se. É muito. que está apontado é para onde ele vai. E cheirinha gasolina, coisa boa, coisa boa. Bem, malta, queres acrescentar mais alguma coisa? Acho que que a gente esqueceu-se de uma coisa? A gente esquece sempre tal. -se. Sim. coisa. Pois a vez tá, do vídeo. Diz assim, é ah, esqueci-me disto. Yeah, oh, nice. Bem malta, eu despeço-me um projetozinho aqui à maneira numa uma carreceria. ninguém dá nada por isto. O yeah. um motor, digamos, não é comum de andar a ser mexido. Mas, está joia, está muito fixe, está muito fixe. Na descrição, se alguém me mandar, vou deixar o link do mecânico, do um preparador sim. todo. Pá, obrigadão é. aos manos terem trazido aqui este, este carrinho, quando meter turbo, quando meterem turbo, o que, é que aconteceu outra vez? Claro. Está combinado? Yeah. Vocês estão a testemunhas, todos testemunhas. Yeah. Está combinado. Vai, Fiquem bem, um grande abraço. Gás. E um grande a gás. Devido à autorização, vamos dar um arranquezinho. Fica vem no mesmo é, é. sítio. Mas quando põe pé, vai top, meu. Está top. GAS! Gás! Gás.